Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus Bom pessoal, o vídeo hoje vai ser sobre o BTS Sobre o novo clipe Life Goes On Então já vai deixar o Leste aqui no canal porque isso é muito importante Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos E nosso canal parceiro também, Vitor Nuno, está disponível na descrição Então, bora começar esse vídeo O novo MV do BTS deixou muitas armas é, divididas Umas gostaram e as outras não Bom, hoje eu vim dar minha opinião sobre o clipe E, na verdade, a minha opinião é sempre que eu adorei o clipe Cara, tipo assim, o clipe é uma coisa bem sentimental, sabe? Bem triste E, tipo assim, o BTS é, já passa por tudo que eles passam e, tipo assim, eles são um dos grupos mais odiados, assim, no mundo, sabe? Muitas pessoas falam que eles são ruins tal Nem conhecer eles direito as pessoas conhecem, gente, pessoal eu não tô sendo é, aquelas pessoas que defendem BTS e tal Mas tipo assim, se fosse pra mim ser um idol pra, Se eu fosse participar de um grupo Gente, eu ia soltar minha boca na botija não ia ficar quieto de jeito nenhum E tipo assim, mesmo se eu fosse sair do grupo Eu ia falar, porque tipo assim O BTS já sofre críticas Já sofre sangues atrás deles Tipo assim, eu falo críticas pessoal Porque muitas pessoas falam que Ah, Jimin não sabe cantar Ah, Jungkook força a voz Ah, o rap tá uma porcaria Gente, é, essas pessoas que falam isso, são pessoas de mentes fechadas, são pessoas xenofóbicas que não tem o que fazer São pessoas que não abrem espaço da vida delas pra conhecer coisas novas E tipo assim, essas coisas que acontecem de críticas, é, cada um tem sua opinião, a gente tem que aceitar cada um tem sua opinião Mas tipo, a pessoa precisa entrar no canal do BTS pra dar dislike, pra comentar uma porcaria Tipo assim, ah... Vídeo bosta, ah, tal coisa Gente, para com isso Eu sei que vocês não fazem isso, porque vocês são totalmente confiáveis eu confio em vocês Mas eu tô falando de outras pessoas também Que principalmente tem muitos brasileiros também que fazem isso que Eu já vi em comentários do BTS Live do BTS, acabando com os meninos E tipo assim, já pensou eles lendo isso E tipo, a, sa a saúde mental deles Deve estar, tá, tipo assim Machucada, muito machucada Porque tipo assim, nenhum dos meninos apresentaram nenhum quadro de ansiedade Nenhum quadro de crise, de ansiedade é, Mas eu acho que eles unidos são muito, muito fortalecedor para os sete garotos Eles unidos jamais serão vencidos Então já vai deixando um like, inscrevendo no canal porque isso é muito importante Esse vídeo foi falar sobre a minha opinião, que eu achei Sobre a minha opinião, o que, que, que o BTS tá passando nesse momento O BTS tá tendo cada conquista é, cada música deles tá tendo uma conquista diferente Eles merecem muito esse reconhecimento deles Eles já são reconhecidos no mundo inteiro Então tipo assim, mais reconhecimento vai dar o okay, quê Mais fama pra eles, mais tudo pra eles E eles merecem muito E me segue no Instagram, um once perdido Então, obrigado por assistir esse vídeo